Fala aí galera, beleza? Estamos chegando na área para mais um velho jogo para a reta final da Bundesliga É que nós vamos ter neste sábado, 10 e meia da manhã no sinal do Napark é em Dortmund O Borussia Dortmund vai receber a equipe do Wolfsburg Um jogo em que o Borussia Dortmund é muito importante para a briga do campeonato Isso porque se o Dortmund vencer e, e o Bayern de Munique tropeçar ou pelo menos perder para o Arminia Bielefeld, a diferença pode cair de 9 para 6 pontos. Mais do que isso, na próxima rodada, uh, nós vamos ter o um encontro dos dois no próximo dia 23 deste mês. Então, é muita expectativa, muitas questões voltadas ao ar uh, para a questão uh, do confronto ...desse sábado... E, ...evidentemente um dote que tem cheio de dúvidas... temos um departamento médico que parece... É, ...interminável... É, ...principalmente por dois fatores importantes... ...o primeiro... ...o fator da situação... ...de tá, jogadores que vão ficar... jogadores que vão ficar fora... ...aí da próxima temporada... ...até o final dessa temporada... ...é, espertão... ...caso do, do... ...do nosso querido Reina... Também do Rúmeus, os dois que estão fora da temporada... E o nosso querido da Rúdi, com uma luxação no ombro... Está fora da partida. Outro jogador que está em dúvida é Rafael Guerreiro... Ele que não participou do treinamento é, na maioria da semana... E aí é outro que pode ficar fora. Lembrando que nessa briga de título para o campeonato... A, a, lógico, além, além, é até bom lembrar aqui, né? O Nier continua fora até o resto da temporada... E, Chimel, você deve anunciar aí a sua aposentadoria dos campos oficialmente ao final da temporada. É, lembrando que são agora quatro rodadas para a final, ou seja, são 19 pontos em disputa. Isso quer dizer o seguinte aí, começa a entrar a conta do título. Então, para isso vamos pegar o um exemplo... O que houve no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1991, em que Ailton Senna conquistava o seu tri-campeonato mundial em cima de Nigel Mansell na penúltima corrida da temporada daquele ano, lá no Grande Prêmio do Japão. Mansell precisaria vencer a corrida para trazer a diferença para seis pontos. Senna só precisaria chegar em segundo lugar para ser campeão do mundo. Se chegasse Mansell em segundo, era basicamente. Era, e se ele chegasse em terceiro, o chegaria numa situação de diminuir -se para sete pontos, e aí a decisão iria para a Austrália. Mansell não é primeiro nem é, nem é segundo. Aí era só correr para o abraço, aí era só correr para a alegria, porque aí o, o, o Mansell não poderia fazer mais do que seis pontos. Uh, por conta da diferença do campeonato, então só bastaria o Senna chegar em sexto lugar para conquistar o título mundial. E aí todo mundo viu o que aconteceu, o fato do Mansell aí ter errado na curva, na volta 8. E aí o, o Senna acabou conquistando o Campeonato Mundial. Então vamos pegar esse exemplo para esse jogo do Bruxa aqui nessa reta final de campeonato. tanto se vencer Traz a diferença para seis pontos. Se o Bayern perde para o Arminia Bielefeld, a diferença termina a rodada em seis pontos. Aí vão faltar três rodadas com nove pontos de disputa. Aí chegaria no confronto direto. E aí o Dortmund se ele vencer, a diferença cairia para três. Na penúltima rodada, o Bayern teria que tropeçar de novo, perder o jogo de novo. E aí o Dortmund tentar trazer a diferença... De três pontos para a igualdade de pontos. Que aí na última rodada... teria que o Dortmund vencer o seu jogo... Uh, e o Bayern também perder o seu jogo... Uh, para que o Dortmund pudesse... Ou até empatar... Para que o Dortmund pudesse ficar na frente... Por três pontos de diferença... Ou de dois pontos de diferença... Para conquistar o título. Se o Dortmund não vencer... E o Bayern vencer o seu jogo... O Bayern vai para A diferença De 11 pontos No máximo pode chegar a 12 Seria praticamente impossível Ficaria ficarei eventualmente campeão da, da Bundesliga Se o Bayern é, vence o jogo O Dortmund perde para o Arminia Aí não tem mais jeito 12 pontos Porque é o mesmo que se O, o Dortmund vencer os três jogos Seguintes, o máximo que ele vai fazer É 9 pontos E aí não vai ter jeito. O Aibaia vai, vai comemorar sua décima título uh, da Moura Então, são fatores, são situações é, de uma rodada extremamente importante. E a gente sabe que nesse, desses momentos que, que chegam à reta final do campeonato, é, não pode mais permitir a erro e o Dottman errou muito. Uh, principalmente com seus zagueiros aí, com o Akanji, com o Zagadu, e aí pode ser um negócio realmente é, complicado aí no todo, né? Então é o seguinte, a rodada toda vai ser aí entre sábado e domingo de Páscoa. Né? Nós vamos ter aí no sábado, às 10h30 da manhã, o Freiburg vai receber o Borrom. No mesmo horário, o mais 05 recebe o cara o Borussia Dortmund recebe contra o Wolfsburg com transmissão do One Football, nessa uma rodada. Também nessa trechêssema rodada teremos aí Augsburg e Gerta Berlin. No, no, também no sábado, às 1 da tarde, o Borussia Mönchengladbach recebe a equipe do Colônia. Já no domingo, 10h30 da manhã, com transmissão da Rede Moderantes em Bielefeld, o Armínia recebe o Bayern de Munique. Pode ser o jogo e pode acabar com o campeonato. isso aqui é grandíssimo, uma realidade. É, o que é triste, que vai ter a narração da Atena também que vai ser pior ainda. Do aí no domingo meio de e meia nós vamos ter Hoffenheim, Goiânia e Union Berlin e atrás Frankfurt que passou aí para a semifinal da UEFA Europa League, né? Que espetáculo ao vencer o Barcelona, né? No, no confronto direto e do agregado também e o Leverkusen ah, vai receber o Leipzig que também se classificou ah, para a próxima semifinal aí da UEFA League e pode ter colocado do outro um pote 3 aí como a gente falou na live de segunda-feira é... com o Oliveira Andrade aqui no canal né Uh, lembrando que o Bayern foi eliminado aí da, da Champions Para o brasil Real Poderiam estar em crise? Talvez Procionados? Talvez Não sabe É algo que não dá para prever Até porque os times atuais da Bundesliga Têm arregado mais E têm pregado o respeito de mais É o que deveria né? uh, Isso tem sido uma tônica nesse momento aí da, da temporada Eliminando aí, então a classificação do campeonato o, o Bayern de Munique tem 69 pontos 9 pontos à frente do, do Bursaduat. Faltam aí 12 pontos em disputa. O Leverkusen é o terceiro colocado com 52. O Leipzig tem é o quarto colocado com 51. O Freiburg é o quinto colocado com 48. O Hoffenheim é o sexto com 44. O Uriel Berlin também tem 44. O Colônia tem 43, é o oitavo colocado. O Eintracht Frankfurt é o nono colocado com 39 pontos. O Mais 5 é o décimo com 38. O Borussia Mönchengladbach tem 37. O burro é o 12 com 36 pontos. O Wolfsburg, aniversário do Dr. Boyard de amanhã, é o 13º colocado com 34 pontos. Em 14 quarto colocado está o Wolfsburg com 32 pontos. Na 15ª posição, o Stuttgart está com 27 pontos. Na zona de repescagem contra o terceiro colocado na segunda divisão que hoje seria o São Paulo, está o Armínia Bielefeld, que é o vocês colocado, com 26 pontos. Estão caindo direto para a segunda divisão, nesse momento, o Hertha que querendo é a mesma pontua a pontuação do Armínia, com 26 pontos, e o Goitemputin está virtualmente rebaixado já, com 16 pontos ganhos. O Armínia, nesse caso aqui, é bom lembrar, o Armínia tem chance de escapar. Se ele vence o Bayern de Munique, ele vai para 29 pontos e derruba o Stuttgart. Então, para o é vencer ou vencer o Bayern. Então, eles não podem relaxar em relação à equipe do, do Bayern de Munique, não. De maneira nenhuma. Até porque os últimos cinco jogos foram um empate e quatro derrotas do almiria Bielefeld até agora nesse campeonato. Né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer nessa reta final de campeonato, né? Enfim, lembrando que o Dortmund nos últimos jogos teve três vitórias, uma derrota e um empate, até agora, nas últimas cinco jogos. Já o Wolfsburg venceu dois jogos e perdeu três nas últimas cinco partidas nessa atual temporada da Bundesliga. Lembrando que o Futebol transmite o um jogo para você, ligado em todo o Brasil, a partir das 10h20 da manhã, 10h30, bola rolando no Signal do Parque, o Templo do Futebol Mundial. A todos, muito obrigado pela audiência, pela companhia, e amanhã, no sábado de Aleluia, estaremos aqui para poder uh, fazer análise do jogo para você ligado em todo o Brasil. Um grande abraço para vocês e valeu!